Imagens das câmeras de segurança do supermercado, onde um jornalista foi assassinado na sexta-feira à noite, podem ajudar a polícia a encontrar os assassinos. São quase nove da noite de sexta-feira. O movimento no caixa é tranquilo, com poucos clientes pagando as compras. Walter Pimentel, de 43 anos, jornalista da TV Gazeta, se aproximou do caixa com uma cesta. Três dos quatro ladrões passam diante da câmera e entram no supermercado. Mas logo em seguida eles voltam e empurram o jornalista contra a parede. O momento em que Walter leva um tiro não é registrado. Logo depois os assaltantes voltam. O de blusa clara pega o dinheiro e eles vão embora. A vida do cliente custou 350 reais, o dinheiro que eles pegaram no caixa. Testemunhas contaram à polícia que os ladrões eram jovens. Assim que eles entraram no supermercado, passaram a apontar para Walter, porque desconfiavam que ele não era apenas um cliente. Nós temos ah, testemunhas que indicam que um dos criminosos já no interior do hipermercado indicava a ele, como se desconfiando de ser ele um policial ou algum segurança. A razão por que nós acreditamos ele ter sido atacado. Quem tiver informações sobre os criminosos, pode ligar para o 181, o número do Disque Denúncia.